Hoje vamos falar sobre Santa Cruz, um bairro localizado na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Onde hoje está instalada a maior siderúrgica da América Latina, a TKCSA. A TKCSA foi construída em 2006 e inaugurada em 2010. Desde então vem trazendo diversos problemas para a população de Santa Cruz. Agora nós vamos ver um vídeo de um dos moradores e pescadores mais antigos da região. Santa Cruz, por ter, isso aqui é uma zona de, de, de, entre montanhas, que os, os dilemas de montanha, isso aqui é um, um atoreamento, um atoreamento natural, e aquele que o mostrei, que se um, muito boa para a agricultura. Então, a primeira reforma grave do Brasil foi feita aqui. Sim. E aqui foi feita a colônia dos japoneses e mais brasileiros. E aqui foi criado todo tipo de comida para fazer o cinturão verde do Rio de Janeiro, que não tem mais, já lá e petróleo. Então, isso aqui era um jardim. A Baía de Sepitiba era limpa, tinha, era um criador de peixes, como a Baía de Guanabara é um criador, balinhas são criadores Aqui nós tínhamos grande quantidade de Daqui da, da cidade de terra, se tornou um aí para baixo, um mangue. Era um mangue seco, mas um mangue que alagava nas grandes marés. Entendeu? É? Nessas grandes marés, então aí é que cria os micro-organismos, os pantos, os peixinhos miudinhos, que vão alimentar os. Isso aí, tudo bem, foi foi aterrando e tal, aí criou-se uma abrigo com isso e adentrou. E aí criava se e outras coisas mais, uma e, e outras então, Depois disso, aqui, nós produzimos toda a aventura do Rio Brasileiro, Dura... então, que estava produzida aqui. Então, na Bahia do Quibetígua tinha uma lama, a lama da Bahia era remédio, que passava na pele. A La lava, Para fazer sabonete, tinha fábrica de sabonete, e a pessoa de Copacabana vinha para cá. Você vê o que era isso? Um paraíso, você disse. Eu disse que era um paraíso. Um Regresamos aqui ao estúdio de TV Mutirao com os jovens e jovens de Santa Cruz que ya nos platicaron un poco cómo están hoy defendiendo su comunidad frente a esta siderúrgica que está contaminando y que además, como ellos nos van a contar, está actuando ilegalmente, podremos decir, eh, y por eso ellos están hoy aquí para contarnos un poco cómo es que llegó esta empresa Santa Cruz, cómo fue que empezó todo. Flavio. Todo comenzó en 2006. É, chegaram diversas pessoas de diversas partes do Brasil e do mundo para fazer a construção da siderúrgica e no, in, no início corriam boatos que seria indenizado os moradores, haveria indenização para os moradores de lá, é, o que não ocorreu. Mas a partir dali, de 2006, é, nós já sabíamos dos problemas que Estavam por vir com a instalação da siderúrgica TKCSA. E esta siderúrgica, bueno, como nos contaban, está causando danos importantes eh, de contaminação e à saúde. Eh, nos querem contar um pouco de, de esto? É, então, com essa siderúrgica, né, começou a ter a chuva de prata, que era um tipo de pó que começava a cair e começou a atingir os moradores né a saúde dos moradores e aí com isso começou a ter os moradores começaram a ter muita alergia é, vários tipos de câncer e problemas na pele nos olhos e vários outros tipos de doença Sim, sí, como nos cuentan esta lluvia de plata está causando enfermedades a la comunidade é eh, es una empresa que llegó de pronto a, a instalarse ahí eh, cuéntenos un poco cómo es que está funcionando esta empresa el gobierno le dio permiso para funcionar aí para contaminar a las personas como es que está essa empresa siderúrgica funcionando aí então a siderúrgica, ela funciona desde 2010 sem a sua licença para funcionamento é, até hoje, o INEA vem tentando dar esse, esse, esse licenciamento para elas, mas até hoje ainda não foi feito. E agora elas tão, ela está cumprindo o termo de ajuste de conduta, que é o TAC. Isso. E o TAC, o termo de ajuste de conduta, ele faz com que a empresa, empresas como a TKCSA, que não tem ainda a sua licença aprovada, que se ajuste, Há ah, vários para poder melhorar o meio ambiente, ajudar a comunidade em si. Mas ela só ela faz isso porque ela é obrigada. Mas até que a CSA, ela faz isso para as melhorias para a comunidade, dizendo que ela faz isso não mostrando para a comunidade que seja um, uma obrigação dela, mas tipo como se ela fizesse isso para poder se promover, ela não diz ah, a gente faz isso por obrigação, é como se ela se vendesse ah, nós que somos os bonzinhos estamos fazendo isso para vocês de graça, como se fosse isso e não é a realidade, então muitos moradores acham que ela é boazinha por promover eventos na comunidade mas é tudo uma obrigação da, da TKCSA é, Dentro dessas atividades que a TKCSA faz para cumprir o TAC Estão entre elas pré-vestibular comunitário, é, reforço escolar, basquete, que é, tem outros esportes também. Eles possuem uma escola técnica que foi construída com eles, com, é, com recursos deles, mas é gerida pelo governo do estado. E a escola técnica é, tem um curso de administração que geralmente as pessoas saem formadas e vão trabalhar na, na siderúrgica. Bueno, como nos cuentan, esta siderúrgica pues está irregularmente instalada ahí, el gobierno no le ha dado el permiso ni siquiera porque no cumple con los mínimos de no contaminar, está contaminando mucho la zona, el gobierno no le ha dado un permiso permanente, tienen este permiso temporal, con lo cual las obligan a hacer trabajos sociales, eh, pero que realmente son un paliativo para la comunidad, no resuelven nada de fondo como nos cuentan ustedes, ¿no? más bien es una forma para que la empresa siga operando, avalada por por el gobierno que está apoyando, que esté ahí, eh, y generando pues muchísima contaminación. Ya veíamos en las imágenes cómo se junta la lluvia de prata, que es estos polvos, eh, que son desecho de la empresa, cuando genera eh, los metales, y son polvos que están cayendo en la lluvia, que están siendo respirados por la comunidad, que están generando enfermedades, como nos contaba Tabata, y que están afectando mucho a los pescadores, porque es una comunidad de pescadores, históricamente eh, han pescado ahí, Ese ha sido la principal forma de subsistencia, de seguir de la comunidad, eh, y pues claro que son también unos de los principales afectados, ¿cierto? Por ello vamos a ver… Um vídeo que foi preparado por vocês também, onde entrevista a, a moradores, a pescadores de Santa Cruz e onde vamos a ver estas afectações A Baía de Sepetiba abrange, além de parte da zona oeste do Rio de Janeiro, os municípios de Itaguaí e Mangaratiba, conforme uma região muito diversificada do ponto de vista ambiental e socioeconômico. É essa área também que, nos últimos anos, vem recebendo especial atenção por parte dos grandes projetos portuários e siderúrgicos devido, devido às suas vantagens logísticas e em termos de custos de operação. Do ponto de vista ambiental, em seu entorno existem importantes ecossistemas ainda preservados de florestas, restingas, como a da Marambaia e manguezais podem ser encontradas áreas remanescentes da Mata Atlântica, principalmente na Serra do Mar, considerada atualmente uma das 25 áreas mais importantes para a conservação da biodiversidade em todo o mundo. O plano do governo é transformar a região num grande polo siderúrgico e portuário. Esta situação caracteriza a Baía de Sepetiba como uma das áreas do estado do Rio de Janeiro que apresenta atualmente grandes conflitos ambientais e sociais. <risos> Espera, é um... tira a mão aí, José. Ai, é um de Tá é, ficando enferrujado, hein? <risos> <risos> Tem que ir mais para lá, pra, pra dentro do mar. Tá bom. É vocês, pode, pode aqui? Professor. Tem corda um aqui? De Tem de outra corda de de aí? De aí de... Desamarrei a corda errada. Porra. Esse <risos> rio não é assim, não. Ele está aí, é a represa que está fazendo ele ficar nessa altura. Deixa eu ver. Nessa Não tem nada aí. Subi mais? Nada. Feche não, rapaz. A água tá cheia de química. Não, ah, tá poluição. De Só de, choro, de assim, de ó. De Só de assim, ó. De Chorume de lixo. Tem tudo aí. Hum. Hum. Mais pra cima ou pra baixo do é. outro? Olha só um peixinho aí, só com castigo. Não tem peixe, cara. Olha, tem boas, rapaz. Cabeça tudo mole, por causa da poluição, não Quase cresce doente não. Doente ainda, doente. Não cresce não. Não deixa o barco sair não. Vou jogar, pô. Até esse gato Ela tá vai morrer. morrer, o gato comer vai morrer. É, isso aqui é o peixe que a gente encontra aqui é. hoje, aqui no Rio São Francisco. É aí, né? Depois da chegada da TKCSA, Botando aquela barragem ali, um, um rio que era rico, uma fartura de peixe, e a gente conta esse peixe aqui, ó. É. E a empresa ainda faz uma barragem ali, o esgoto, o saneamento básico da TKCSA, é o Rio São Francisco, e o Guandu Mirim. e a Bahia. Tá faltando saúde. São peixes, e aí, quem vai falar? Nós nós tínhamos uma fartura de peixe imenso aqui Nós não temos mais o um peixe aqui A fartura do peixe Por causa da poluição da, da do, do saneamento básico da, da empresa Que ela refrigera os maquinários Com a água desse rio gratuitamente né? e ela refrigera os maquinários e joga para o e justamente essa água ela faz o um rodeio a água doce ela não se mistura com a água salgada e ela fica com essa poluição mais uma química que eles botam para tirar a cunha salina né que é a água salina da, da água que acabou de refugiar os pouquinhos dos peixes que nós tínhamos aqui na final depois que plantaram a, a, a barragem dentro do Rio de Janeiro, São Francisco, impedindo direito dos pescadores e a privacidade dos pescadores ir e voltar com o seu sustento para dentro da sua casa. Ô, bom seus de bagre. Pô, <risos> Renato! Regresamos aquí a TV Mutirao con invitados e invitadas muy especiales. Como ya nos contaron, ellos son jóvenes de Santa Cruz que están eh, defendiendo su su tierra, recursos naturales, frente a una siderúrgica que está generando mucha contaminación en la comunidad, en el en el agua ya veíamos que Jessy, que es uno de los moradores y pescadores de Santa Cruz, cómo nos cuenta las afectaciones que están pasando con los peces, eh, cómo se está afectando la actividad de la, de la pesca a través de la contaminación de esta empresa. Ya también ellos, ustedes, nos contaban cuáles son las afectaciones de la, de la eh, contaminación a la salud. Eh, y por lo mismo, pues los jóvenes están ahora organizando fuertemente en, en la comunidad eh, para poder hacer frente a esta situación, si nos quieren contar un poquito como es esta organización. Atualmente, nós estamos articulando junto ao PAX e moradores y pescadores da región a Vigilância Popular em Saúde, que nós vamos a produzir laudos y pesquisas, eh, fazendo la medición do ar, contrariando a empresa. Porque a empresa, quer, é, ela mesma, é responsável pela medição do ar em Santa Cruz. É, ela alega que o ar de Santa Cruz é bom e que é melhor que o, o ar do Leblon. E nós queremos mostrar o contrário disso, mostrar o que realmente acontece. Porque provavelmente a empresa altera essas informações. Nós vamos fazer a medição do ar e produzir uma contra-informação em relação à empresa. Nós também, é, nós jovens, estamos com a ideia de fazer projetos nossos, é, feitos pela comunidade, é, pré-vestibular feito por nós, é, reforço escolar, é, chamar mais jovens para participar do projeto, é, produzir esses vídeos para chamar moradores, mostrar o prejuízo que a TKCSA traz para a região, e entre outras coisas que... Ainda vamos pensar que podem ser úteis para chamar mais pessoas. Quanto mais pessoas, mais forte será o movimento. Muy bem. Eh, pues justo, agora tuvimos a oportunidade de trabalhar bueno, junto com Pax e junto com Witness para trabalhar com vocês e fazer um exercício, um vídeo eh, que le llama a comunidade. Eh, que habla sobre esta situação. É es um pequeno spot. Se si nos querem contar um pouco desse vídeo, como, como lo hicieron, de que se trata. Então, o vídeo ele se trata da nossa realidade. A gente usou algumas falas que a, a própria empresa ela diz para os moradores e a gente tentou contradizer isso no vídeo para poder mostrar à comunidade, às pessoas, que não é só coisas boas que acontecem na maioria das vezes, são coisas ruins. É, que a empresa, ela, ela sim polui, ela sim é, deixa alguns pescadores sem, sem seu sustento, como a barragem. Então, como a empresa ela se auto é, ela, ela se vende, ela vende uma imagem muito boa para a comunidade, então é muito difícil da gente conseguir pessoas que pensem como a gente, que tenta tirar ou lutar contra a empresa. Então a gente está usando essa, a gente usou essa oficina e o vídeo para poder tentar mostrar a realidade para as pessoas, para que elas possam é, cair em si e ver o que, que é verdadeiro e o que, que é falso ali na nossa região. Muito bem. Pues, vamos agora, então, a ver este vídeo. Uma grande indústria como a Tizem Verruzajá tem o um compromisso de se preocupar com o meio ambiente. Porque cuidar do meio ambiente é como cuidar das nossas vidas. Para isso, há três anos atrás, instalamos no bairro de Santa Cruz o primeiro filtro para melhorar a qualidade do ar para os moradores de Santa Cruz. Geramos um elevado número de empregos para os moradores e para pessoas de outras regiões. Desde a nossa inauguração, trouxemos diversos projetos sociais para a região. Entre eles, reforço escolar, pré-vestibular, basquete para a garotada e temos atualmente o jornal de maior circulação da Zona Oeste, o Alô Comunidade. o aço E assim a gente encerra o programa de hoje e eu gostaria de agradecer pelo espaço onde a gente pode mostrar a realidade da nossa comunidade e pedimos também o apoio de cada um. E se alguém quiser mais informações, é só entrar no site da nossa campanha, paretekssa.org. Obrigada.